Beleza pessoal, vamos de novo aqui no nosso Rush Royale Basta de gostar de um jogo que parece que zica tudo Acabei de tentar fazer uma gravaçãozinha, bugou geral Então vou só mostrar meu deck aqui pra vocês Arremessador, vou até, podemos melhorar o arremessador Que ele tem um estilinho, uma funda, uma tiradeira depende como é que vocês chamam aí no estado de vocês Beleza, vou pegar um bom no nível com ele aí nível 4 bastante dano um arremessador o um engenheiro o um estandarte o um caçador e a sacerdotisa vamos no pvp vamos ver o que a gente consegue fazer espero que não crache não bug não tranque que é na hora que a gente grava na hora que a gente grava dá tudo errado a gente joga no, no, no esportivo ali modo esportivo tudo flui mas na hora que grava daí é, é a porta dos desesperados o jogo tá carregando. Vamos ver se a gente vai conseguir encontrar um player. Geralmente quando começa a carregar desse jeito e não para mais. Quando eu ver eu tô no meio da partida. É, não é fácil. Aí, abriu as nuvenzinhas, apareceu o boss. É isso que eu preciso. Bruxo! Oh, tá passando jato aí de novo, rapaz. Treinamento da, dos militares é sempre na hora, do, na hora da gravação. Bora, vai lá, vai lá, vai lá. Só, ainda bem que eu atualizei meu arremessador porque, Poxa, o, o caçador caiu é é justo no lugar que não melhora a velocidade Aí, o estandarte ele é bom quando tem bastante bicho Tem com pouco bichinho Podemos deixar a internet nos atrapalhar também Aí, engenheiro um Curto engenheiro Vai brotar, caçador, boa, mais um caçador, vamos power upar nosso caçador, <risos> sacerdotisa é para controlar o nosso mana, beleza, três caçadores, está pensando em estandarte no lugar muito bom, o arremessador, e dois caçadores influenciados pela, pela magia do estandarte, né, que aumenta a minha velocidade de ataque. Meu engenheiro também. Vou upgrade de alo-o-o oh oh. Eu vou segurar o meu herói. Agora eu vou matando, vou começar a encher a barrinha mesmo. Então, vamos lá. Eu vou agora controlar um pouquinho meu mana. Por quê? porque daqui a pouco vem aquele boss e eu não, tenho, não vou ter mana para contra-atacar caso ele comece a sumir com meus bonequinhos e a situação está dominada ali no cantinho deixa aí, deixa aí, temos três caçadores cara, eu vou perediar meus caçadores para não deixar passar nada aí agora complicou, agora é o bruxo eu não quero perder, ó, ele vai tá, ah, beleza, mirou no estandarte o boss tem essa peculiaridade né, ele ataca também, esse aí, além de atacar ele recupera a vida maldito. Aí, larguei meu treinador agora pra segurar ele, só por isso que a magia funciona, aí boa. Nossa, ele desvia do meu, meu bagulete, não, eu não sabia que ele desviava do meu bonequinho de treino, nós dois tomamos dano. A luta ainda tá fluindo. Vamos lá enquanto a internet ainda nos deixa. Eu vou mandar esse estandarte para cá para fundir. Tá, perdi um estandarte. Mas ganhei mais um engenheiro. Vamos dispersar mais um aqui. Sacerdotisa, Eu não, não quero uma sacerdotisa. boa. Mais um caçador. Caçadores agora estão nessa primeira esquina. Deixa, deixa fluir. Não posso perder, eu quero ter que matar aquele, aquele bichão lá, rapaz. A principal range, vamos, supor, vamos chamar de range, alcance dos do, bonecos ainda não muda muito. Eu quero. Ah, eu quero pegar. Segura! Segura, o treinador! Aí, eu quero fechar 700. Oh, nem deu tempo, queria fechar 700 para fazer um upgrade no meu caçador. Ainda conseguimos vencer. Nossa, ó, o cara dele deu, só que só um dele, né, só o, o lançador de dardos dele deu mais dano que o meu, meu caçador Contudo, eu consegui obliterar os adversários muito mais facilmente Beleza, fiz um. Beleza, fiz uma. Beleza, fiz uma mexida na, na minha conexão. Vou tentar pelos dados móveis agora, que o Wi-Fi tá meio bugado. Vamos ver se faz alguma diferencinha. O Wi-Fi da firma tá arregando. Espero que vocês estejam curtindo aqui. Vou por mais uma jogatina. Agora a ideia é não trancar, né? Quero uma sequência de pelo menos 5 vitórias. Vamos ver o que a gente consegue fazer. Na primeira partida, ganhamos. Na, na partida difícil, né? foi complicado. Agora vamos deixar carregar. Dano crítico é um indicador importante em batalhas monstros. Suba o nível suas unidades de heróis para melhorar lo é, Isso aí tem a ver com o ceifeiro, né? Ceifador, sabe como é que é? Ele tem a habilidade do golpe crítico, né? É só 5%. Então é difícil. Após fundir unidades de ataque, a velocidade de ataque delas aumenta proporcionalmente à classe da fusão. Então fica uma, uma fusão de ataque bem bacana. A gente consegue pegar alguém que é veloz e alguém que é forte. Apesar que eu acho que é tudo meio aleatório nesse jogo não... Olha aqui, só atiradores Aí, sacerdotisa não era bem o que eu queria, mas tá bom, quebra o galho A vantagem é que não tem lugar, eu posso estar no campo mais distante ele ataca no início também Essa é uma das vantagens do jogo O alcance Vamos melhorar nosso engenheiro que é Uma das cartas primordiais que a gente tem aqui no time esse outro aqui tá, tá querendo tretar bastante comigo. Então eu acho que melhor eu... Vamos, vamos dispersar mais carta no campo. E eu vou melhorar meu arremessador. Show. Ele é forte o suficiente pra dar uma tretada também. Eu quero o caçador no campo. Passa a ser eu não preciso mais do que uma no campo. Beleza. O standard também. Eu não preciso load, muitos... Mas é o que é. Preciso dele. Nossa, eu tô com muitos atiradores, na verdade. Ah, sacerdotisa. Ah, agora sim, rapaz. Agora bombou, agora fluiu. É que eu vou trabalhar com.. É que nessa partida eu vou trabalhar com os arremessadores. Vamos fazer ele trabalhar. ter bronca. Olha ali, rapaz. E os três pegando speed. Muito bom. Ah, brotou um caçador finalmente, né? Ah falta alguns 30 segundos falta pouco a ah, mais vai ah, vir vai vir vai vir o, vai vir o boss ah, agora com o boss chegando vamos segurar um pouquinho de, de elixir na mão né que é sempre bom quando vê esses caras tentar com a gente quando É peso pesado ah não ainda não beleza então vamos meter bronca 700 arremessadores no máximo Agora a gente tem que trabalhar em cima dos nossos caçadores e dos engenheiros. Aí, beleza. Vamos segurar no, no Elixir. Eu não sei se o se meu treinador ele segura muito tempo. Acho que ele não segura muito tempo a Górgona. Beleza, vamos dispersar mais um. Aí, beleza. Conseguimos, já, já eliminamos a Górgona. Não é possível, não é um, um boss tão poderoso. Esse tribunal, esse aí é, é o lasqueiro, esse aí é o desgramado. Show de bola, mais um atirador. Nunca deu tão certo, eu, geralmente não upo o arremessador. Ah, atirador, arremessador, estilingueiro, cheiro de tudo. Esse aí geralmente eu não upo tanto, mas agora que eu consegui aumentar o nível dele, <risos> eu quero ele muito bueno. Caçadores também, caçadores... Vamos melhorá-lo. Não tem o sacerdotisa no campo. Mas eu também não quero melhorar ela, Tem um estandarte no campo Vou disparar mais alguém aqui Boa, estandarte, caiu estrategicamente em um lugar bom Aumentando a velocidade de mais um arremessador E de dois engenheiros e um outro arremessador oval <risos> não sei como é que chama Vou chamar meu herói né E bora, vamos invocar mais um, mais um caçador, muito bom Precisa eliminar esses bonecos. Perdemos é, amore. Ah, perdemos. Não acredito. A gente estava indo também. O problema talvez seja a minha sacerdotisa. O estandarte já aumentando meu poder de, de velocidade. Já Olha quanto que eu tirei. Quatro... Só o estilingueiro tirou o arremessador. Sei lá como que é. 481k. Matou muita gente. Mas não foi o suficiente. Bem assim. Vou tirar a sacerdotisa. Deixa eu ver alguma carta interessante de colocar que eu não usei ainda. Ou que eu posso voltar a utilizar. Deixa eu ver como é que tá o ceifeiro. O Seifeiro, ele tira muito pouca vida. O Mago do Raio também. A, a Sacerdotisa, ela tem um bom dano. Contudo, ela perde muito mana. Na verdade ela dá o suporte de mana. Deixa eu ver como é que tá o, o arqueiro. É, rapaz, eu fico numa dúvida cruel. Vou, vou encarar mais um. Vou encarar mais um porque essa servidência não é uma carta ruim. Vamos ver se ela vai nos ajudar ainda mais. Caso ela não volte a nos ajudar, a gente mantém a formação só com o atacante e o estandarte. O estandarte não dá dano, né? Mas ele acelera ou tira o estandarte. Quanto mais alguém que dá efeito. Sacerdotismo não é carta ruim. Vamos trabalhando, né? Vamos conhecendo também. Não sou um perito no jogo. Estou tô, tô conhecendo o jogo agora. E já, já gostei. Vamos melhorar aqui as três cartas que eu quero. É essas que estão no campo. Se eu conseguir melhorar elas bastante. Já tô faceiro demais. É que tem boss que elimina as cartas, né? Ele destrói a, a, as cartas do campo. Vamos pegar um Shooters. Aí, engenheiro, muito boa. O que eu tenho mais no campo agora é caçador. Então vamos nos provocar um, um forte caçador. Os dois times estão muito fortes, na verdade. Né? O, o cara ali só, no, só na entrada ele já, já tá matando os meus bonecos. Tudo, né? Ele tá com um caçador também, acho que no nível 4 já. Nossa, tá bem disputada essa aqui, esse player, não sei o que. Não deixa os dois moleques saírem, ele tá mais forte do que eu. Já vale, tem cartas já nível 2, 3 e 4. Eu tenho cartas nível 2, 2 e 4. Agora, só que agora eu tenho meus caçadores nível máximo. Se brotar um caçador agora, fica interessante. Tá bom, engenheiro... Não é ruim o engenheiro. Nossa, nada passa, rapaz. Os times estão... <risos> tá, bacana, tá bacana. Mais um caçador muito bom. Quatro caçadores violento. Eu tenho medo de fundir esses caçadores e perder poder. Vamos ver. Temos um estilingueiro ali. Um arremessador. Vamos. Power up. E mais... Do engenheiro. Marionetista. Cara, ele tá muito... Meu Deus. Ah, tá. Ele só mudou de posição. Não, ele tá diminuindo meu nível também. Mata esse cara de uma vez. Beleza. Perdemos um nível de cada um. Mas não é o fim do mundo. Domador. Cara, esse, esse aqui vai ser tenso. Beleza. Uma sacerdotisa ali. Ela não... Não me ajudou muito, eu acho que eu vou ter que acabar tirando sacerdotisa ou estandarte. Não caiu um estandarte no campo, não. foi eu falar aí. Né? Aí, mais um caçador. Deixa me... O outro time tá com muitas sacerdotisas. Eu não sei se isso foi por querer. Sacerdotisa não é uma carta muito boa para atacar, não. Eu sei, eu tô sentindo na pele isso. Aí, mais um engenheiro. Vitória, muito bem O cara foi um bom adversário O time dele é muito parecido com o meu Na verdade só o que muda é que ele tem aquele shooter lá da frente E eu tenho o standard. Ele deu mais dano O caçador dele do que o meu Mas meu engenheiro deu muito mais dano Então foi um, dois times muito parecidos Então dois times ruins <risos> Ganhou menos ruim que era eu Vamos fazer um teste Vamos tirar o estandarte. Vamos abrir o baúzito. Mago do Fogo e sacerdotisa. Será que eu consigo melhorar a minha sacerdotisa? Oi? Olá? Com licença, posso entrar? Pode. Só vou pegar as chamadas. O que é isso aqui? 7 2. Muito Certo? Beleza, pessoal, vamos pra saideira aqui. Tá começando a brotar gente aqui na escola. A jogatina tá acabando. A internet não tá ajudando. Vamos terminar. Esperamos terminar com vitória. Bora, bora, bora, carega! Então reparem, tudo é bugado aqui no cara. tudo, o local de gravação, o equipamento de gravação, o gravador, a pessoa que fala, a pessoa que joga, tudo, tudo, nada escapa Vamos tentar fazer uma partidinha boa agora e obter mais uma vitória Se entrar a gente aqui assim e ficar mudo por acaso, é porque eu vou fazer uma ediçãozinha para não cair o som das pessoas Putz, grilo. Quando começa a brotar só estandarte, complica... Eles têm aquele, aquele Megazord de frio lá, rapaz, que lá é bacana. Também quero. <risos> tá, eu não queria uma sacerdotisa agora. Tem que aprender a lidar com, com essas fusões de nível e tudo mais. É uma, é uma coisa que ajuda, né? Tipo, se eu quiser... Eu não queria que virasse um caçador. Quer dizer, que virasse um engenheiro. Eu queria manter o caçador. Pessoas gritam aqui em volta Então não reparem, tá pessoal? Vou falar cada vez mais perto aqui do, <risos> do celular para abafar o povo que grita O povo se manifesta muito aqui na, na escola, né? Quanto mais mulher, mais, mais vozes Aí agora sim, agora temos um estilingueiro de respeito ali Faltava só um estandarte um perto dele para melhorar a velocidade, agora vamos deixar ele se carregando. Temos o Laganosserói aqui, já que vai começar a carregar mesmo. Então assim a gente ganha um tempo para mais um carregamento antes do boss. Nossa, eles têm muitos arqueiros, né? Aí ah, esse estandarte com esse aqui, eu não, não tenho intenção de manter ele agora. Caçador, boa! Vamos lá, o caçador é uma carta violenta. Aí, estandarte, vem mas não vem pro lugar errado e na hora é errada. Aí bora, sacerdotismo. Vamos nivelar essa sacerdotisa. Aí engenheiro também. Engenheiro tá violento agora também. Vamos dispersar mais um. Ah, mais uma sacerdotisa, mais uma. Vamos formar. Aí, esse aqui não, não junta mais, né? Aí, engenheiro é a carta que eu tenho dobrada ele e o, e o arremessador aí vamos dar uma segurada nele o princípio nada mudou só trocou de posição tá tô perdendo nível na verdade só então, vamos melhorar o caçador que é o que eu tenho nível ah naquele embaixo é todo mundo foi o outro ainda tá com 40 dá tempo de esperar um pouquinho Nossa, eles estão passando trabalho, rapaz, é que o... eles, não... eles são todos nível 1, ele se preocupou em encher o campo, mas não melhorou ninguém. Nossa, tá passando trabalho, Fox em Sox. Beleza, eles têm um pontinho de vida, a gente ainda tem três, temos, temos um tempinho. Temos suaves nas naves. Vamos despertar mais, despertar mais alguém. Não, não, não, não. errado, não errado, errado. volta lá que tá, tá gente mandando coisa essa hora, rapaz. Não é hora de mandar WhatsApp, não é hora de mandar nada. é de gravação. Segura. Ai, a dona encrenca mandando. Não, é o sogro é pior ainda. É pior que a dona encrenca. Bora, bora, bora, bora, bora. Ainda tem chance de vitória. Vai, vai, vai. vai. Ele só precisa de tomar um dano, ele só precisa tomar um dano. Mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata, mata. Vitória suada, mas vitória. <risos> Conseguimos, pessoal. E vamos encerrando o vídeo por aqui. Espero que vocês tenham curtido. Desculpa as bugagens, a falta de profissionalismo. Mas é que o jogo é muito divertido e eu quero jogar. Falou, pessoal. Muito obrigado. Até a próxima.